Hey, you, what's up? Sim, continuamos aqui conversando, falando, aprendendo ensinando sobre ele, o Present Perfect. Provavelmente vai ser o nosso conteúdo, nosso maior conteúdo, né? Acho que ainda tem mais uma aula, se eu não estou enganado. E a gente precisa realmente é, fazer o aprendizado dele ficar solidificado, ficar sólido, né? Porque é uma coisa, uma estrutura que é diferente do português e você vai usar ele bastante. Ele é muito usado, ele é igual o presente no português que a gente usa o tempo todo. Então você precisa saber dominar. E aqui a gente vai aprender, então, o presente perfeito, o present perfect, plus special words. O que, que são essas palavras especiais? É o sense, o for, o yet, o already. Então se você tem dúvida, se você não sabe exatamente quando usar essas palavrinhas especiais, essa é a sua hora, é a sua hora de brilhar, sua hora de aprender quando usar isso de uma vez por todas. Então bora lá, lembrando que você tem PDF e MP3 para você poder baixar e garantir e fixar ainda mais o conteúdo. E aí eu preciso te fazer aquela pergunta mágica. Você, você que está me assistindo neste momento, você está inscrito no meu canal? Please! Please, come on, vamos lá, né? Só ir lá, clicar, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like aqui no vídeo assim eu vou explodir de felicidade quando eu ver que você se inscreveu Vai lá, custa nada, rapidinho, só ir lá, clicar e só isso Beleza? Bora lá então ó. Present Perfect, Plus, Yet and Already Como que você vai usar então? Presente perfeito com essas duas palavrinhas mágicas. Eu trouxe aqui um exemplo para poder contextualizar para você. Ah, o rapazinho pergunta. Have you seen the latest singing dog video yet? Você já viu o último vídeo do cachorro cantante? O último vídeo do cachorro cantante? É, o vídeo do cachorro cantante? Uh, aí alguém responde. It's been online for a week and it's... Already gone viral. Então, já está online há uma semana. Esse for uma ideia de a, né? Eu vou falar sobre ele também. And it's already. Então, ele já se tornou viral. Ele já é viral. Mais ou menos essa é tradução dessa tradução dessas duas frases. Bem, aqui o que eu trouxe para você? O yet. E eu trouxe o already. Observe, então. Vamos analisar, Que a gramática a gente aprende muito analisando, observando, ficando atento. A primeira, a, primeira, uh, a primeira frase é o seguinte: have you seen the, the latest singing talk with the yet? Observe que o yet está numa frase interrogativa. interrogativa E observa a posição dele. Ele está onde? Final da frase. Agora observa o already. O already está numa frase afirmativa. Afirmativa. E ele está indo depois do quê? depois do, do verbo it's, it's, depois que é o has né? it has it has already observa a posição dessas partículas porque é algo importante onde os alunos normalmente se confundem né? então, ó, complete the rules we usually put -na -na, in yes or no questions and negative sentences qual que vai com perguntas e frases negativas? é o yet, então quando a frase for negativa ou for uma pergunta de sim ou não você coloca yet depois, we usually put already in affirmative sentence. Então, nas frases afirmativas, você coloca o already. Watch out! Yet comes at the end of the sentence or question. Então, o yet ele vai no final das, das frases, das perguntas. Olha, olha aí mais um exemplo que eu trouxe. I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei meu dever de casa. Você não pode falar, I haven't finished yet my homework. Tá? Então é isso que você tem que ficar atento, que a posição do yet é no final da frase e ele é usado com, com frases, afirmativas, é, frases negativas e interrogativas. Olha aqui, acompanha o mouse. Essa primeira aqui, ela é uma frase interrogativa. Essa segunda aqui é uma frase negativa. Oh, haven't yet. Então, yet, already, não tem mistério, não tem segredo. É só isso mesmo que você precisa saber. E agora a gente vai praticar um, um pouquinho. Eu tenho algumas frases aí para você poder treinar. O que, que você vai fazer? Você vai observar se é uma frase afirmativa, interrogativa ou negativa. Só isso. E aí, se for afirmativa, already. Se for interrogativa ou negativa, yet. E é só você colocar ele aí. Então, dê pausa e responde esse exercício que está bem simplesinho bem rápido você vai responder. Ok? Então, acreditando que o senhorito e a senhorita realmente... Responder, vamos fazer a correção. Ó, oh, number one. I've downloaded that song. Eu, eu, baixei, eu já baixei aquela música. Lembrando que yet, already, ele tem essa ideia de já ou ainda, tá? Deixa eu escrever aqui. Yet e already pode ser já ou ainda. Vai depender do contexto, tá? Então, eu já baixei aquela música. Então, é uma frase afirmativa. Already. Number two. David and Luke have All their holiday pictures. É uma frase afirmativa. Então, se é afirmativa, already. Então, David e Luke já, já postaram todas as fotos deles do, uh, do feriado. Número 3. We've, Tananan, watch it, that move. Frase afirmativa. Então, already. Nós já assistimos aquele filme. 4. Have you sent that mail? Interrogação. Yet. Você já enviou aquele mail? 5. We haven't been to that new restaurant. Nós não estivemos naquele restaurante ainda. Ainda. Observe que aí já tem o sentido de ainda, porque é uma frase negativa. Então, se a é frase negativa, eu uso yet. Número 6. Janet tanana, has made the dinner. Frase afirmativa. Então, has already. Janet já preparou a janta. E por último, I haven't read The Hobbit. Tananã. Frase negativa, eu uso yet. Eu ainda não li o Hobbit. Ok, bora aprender mais algumas palavrinhas mágicas aqui. E aí eu trouxe uma imagem de um gato. Vamos ver aqui o que esse gato está querendo falar. I've just watched the in dog video. Sim, ele assistiu. Esse é o vídeo dos cachorros cantantes. Muito interessante, né? Um gato assistindo o vídeo do cachorro. Tudo bem, never mind. Vamos lá, o que, é que você tem que observar aqui? a palavra just a palavra just a gente aprende que significa só apenas né somente e mas quando você está usando ela na estrutura do present perfect ele tem uma tradução de acabei então quando eu falo I've just watched it", você pode traduzir como eu acabei de assistir o um novo vídeo dos cachorros cantantes ok então é só isso, just, quando você quer dar uma ênfase que você acabou de fazer. Ó, eu acabei disso. Ó, I've just done that. Eu acabei, eh, eu acabei de fazer tal coisa. Entende? Então, complete the rules. We use, we use just in affirmative sentences. Nós usamos o just nas sentenças afirmativas. E o just comes after. after Ele vem depois do have ou do has. Observa a posição dele aqui, ó. I've just watched it. Beleza? Tranquilo? We use, we use just. To talk about something that happened a short time ago. Então a gente usa o just em frases, né? para falar de coisas que acabou há uh, pouco tempo. A short time ago. Our team has just scored a goal. Nosso time acabou de marcar um gol. Alright? Bora continuar aqui que agora a gente tem o for and the sense. Aí a nossa amiguinha fala aí. The new video has been online for a week. O novo vídeo está online há uma semana. Então observa que nesse caso o for ele tem essa ideia de há, ah, né, faz tanto tempo, está há tanto tempo. E aqui observa outra frase: it's had over two hundred thousand hits since last Monday. Então ele foi visto, ele teve mais de 250 mil visualizações desde, desde. Então since ele, ele dá essa ideia de desde então é por isso que muito aluno confunde o for e o sense. Observa aqui no, nas regras: ó, complete the rules. We use, ó, we use for, nós usamos o for with the present perfect to talk about the duration of a stating or action. Então, quando você quer falar sobre a duração daquilo, então, eu, por exemplo, eu estudo inglês há tanto tempo, eu trabalho nessa empresa há tantos anos, você vai usar o for. Quando você está falando, quando aquilo começou, eu trabalho nessa empresa desde 2012, eu trabalho, é, eu moro nos Estados Unidos desde tal tempo. Você vai usar o sense, tá? Então, we use sense with the present perfect, to talk about when a state or action began, para falar sobre um estado ou uma ação que começou. Quando você fala o quando foi, entende? O quando no sentido de quando começou. Watch out, we use for with a period of time. Então, a gente usa o for com um período de tempo. E they've worked in St. Louis for four years. Eles trabalham em St. Louis há quatro anos. É só você memorizar que ele tem o sentido de a, o for, e o sense com a ideia de desde. Ok, bora praticar um pouquinho aqui, então? Uh, então, eu tenho essas frases e basicamente o que você tem que fazer é escolher se você vai colocar o just, o for, or, o sense. Então, aí você tem que se lembrar de tudo que eu acabei de explicar agora. E lembrar também que você precisa colocar os verbos na sua forma de que Porque você está construindo present perfect. Você está construindo sentenças com o presente perfeito. E aí você precisa conjugar e fazer tudo certinho. Ok? Então, dê pause agora no vídeo uh, e faça essas frases. E a gente volta daqui a pouquinho para poder fazer a correção. Bem, acreditando que você realmente fez essas atividades, bota corrigir aqui então. Well, número 1, Billy in America five years. Então, você está falando que o Billy, ele vive na América há cinco anos, né? Então, Billy, eu sei que é o has e o verbo é live, ele é um verbo regular, então fica lived. Billy has lived in America por cinco anos ou há cinco anos. Qual que a gente utiliza? O for, ok? Então, o for ele também pode ser por ou há, as duas possibilidades. Há essas duas possibilidades. Número 2. We -na -na, at this school 2011. Beleza. Então, eu sei que a, a frase é com o verbo be. tá vendo aqui? Então, ele está falando que nós estamos, que nós estivemos nessas escolas. Aliás, nós estamos nessa escola desde 2011. Então, eu sei que é we have been. E aí, contraído. We've been at this school. E aí, quando eu quero falar desde, o que a gente usa? Sense. Three, You can't use the laptop now. Você não pode usar o, o notebook agora. I, ta, na, na, start. I start using it. Então, ele quer falar que você não pode usar o um notebook agora porque eu acabei de, de usá-lo. Então, I've just started. Então, lembra que eu tenho o just depois do have ou do has. No caso aqui é o have. E aí eu tenho o verbo start, que ele vai para o participio. Que essa terminação é uma determinação é D. Number 4. I, my grandparents, September. Ok, o verbo aqui é se. Uh, eu. Aí aqui você tem que pensar um pouquinho mais, né? Porque ela é uma, uma pegadinha. Porque ela tá quer dizer que ela não vê... Ela ou ele, não sei, né? Ele ou ela não vê os pais, os avós, desde setembro. Então, é uma frase negativa. I haven't seen. Eu não vejo meus avós desde... Since. Observa que o se... Ele é um verbo irregular, por isso que aqui ele veio para sendo. Number 5. The girls, tananã, at the beach, tananã, three hours. Então, as garotas, é, be, então é estar, né? Então, as garotas estão na praia ah, há três horas, né? Há três horas. Então, the girls, the girls have been at the beach. Have been, porque o have, eu tô falando as garotas, que é elas, they. At the beach, for, porque há três horas. Número 6, look, the airplane, tananã, land. Land é pousar. Então, observa, você tem que entender sempre o contexto. Por isso que eu falo que é um trabalho de análise. né? Olha, o avião pousou. O avião acabou de pousar. Qual que a gente utiliza para falar que acabou? É o just, has just landed. Ok? Acabou de pousar. Número 7, my parents, tananã, married, tananã, 20 years. Então, meus pais são casados Há 20 anos ou desde 20 anos? Né? Então é o A. My parents have been, porque é o verbo be no particípio é been. Married. E A, a gente usa o for. Ok, é bem simples isso. Você realmente precisa ter um pouquinho mais de atenção para você poder saber se você vai usar o A ou desde. E aí, às vezes, vai usar o acabou também. Eu acabei e ele acabou. Ok, guys. Então, minha dica é, baixe o PDF. Baixa o MP3, estuda, treina, pratica, assiste essa aula de novo, porque o conteúdo é denso, a gente está entrando nos conteúdos mais densos, cada vez vai ficar mais denso. Então, assim, se você não tiver base, se você não tiver feito as aulas anteriores, você vai ter dificuldade. Então, faz tudo, porque não tem como também eu ficar toda hora explicando como conjugar os verbos. Eu estou seguindo com o conteúdo e eu estou contando com você que você está fazendo as aulas anteriores, está aprendendo a tá ficção, que a gente vai conseguindo prosseguir naturalmente, tá? Então, baixa tudo isso, faz, se ficar na dúvida aí, assim, se você coloca nos comentários que eu... Tire suas dúvidas, alright? E aí, você sabe, né? Lembre-se de não se esquecer, de se lembrar de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, chamar os coleguinhas, amiguinhos, contatinhos. Chama todo mundo aí pra se inscrever no canal. That's it. See you. Bye, bye.